Agora no final aqui do Fórum de Inovação e Empreendedorismo em Biblioteconomia, aqui na Biblioteca de São Paulo, com a professora Daniela Spudete, né, que é uma das organizadoras, idealizadora, na verdade, desse evento, que pretende ser um evento anual, né, Dani, agora. É, que avaliação você faz, Dani, desse, desse primeiro fórum? Como é que você viu a recepção das pessoas em relação a essa temática que foi discutida aqui? Ah, eu acho que o pessoal gostou bastante porque ah, ao longo do, do dia eles relataram bastante as experiências e as aprendizagens que tiveram aqui, né? os insights também porque nós tivemos palestras de manhã que foram inspiradoras né? com o Gil e também com a Maria José Caixeta e também tivemos à tarde os painéis então os painéis eles eram temas diversificados que foram feitos com bibliotecários que estão empreendendo na área já há 5, 10, 15, 20 anos onde todos puderam trocar experiências percepções, falaram do, do dos desafios, das boas práticas para estar empreendendo na área. E é um tema que tem chamado bastante atenção na nossa profissão e despertado novos interesses, até porque as oportunidades existem, então esse, esse evento ele teve esse objetivo de disseminar as boas práticas e poder congregar quem tá, tem interesse no assunto para poder se aprofundar e discutir mais a temática. É um assunto de tal interesse dos profissionais, né Dani, que inclusive é objeto hoje de pesquisa né, acadêmica, você organizou um livro nós da Agência Biblio publicamos né, esse livro. Fala um pouco sobre esse livro que foi lançado hoje aqui no evento. O livro ele foi fruto, na verdade, de duas ações. Um de um projeto de extensão realizado na Licenciatura em Biblioteconomia da Unirio, onde os alunos escreveram capítulos né, sobre minha orientação no projeto. E a segunda parte do livro foi feito por meio de uma disciplina, foi ministrada no mestrado, no Programa de Gestão da Informação na UDESC, em que os alunos também é, escreveram é, modelos de negócios baseado na, na área de gestão de, de informação para poder disseminar as boas práticas. Então, o livro ele tem essas duas ações. Então ele tem 13 capítulos, está bem contextualizado, bem fundamentado, onde os alunos fizeram várias pesquisas para poder disseminar essas boas práticas e também fundamentar um pouco mais esse assunto dentro da nossa área para nortear novas pesquisas e também novas iniciativas para quem deseja empreender ou tem alguma inquietação, tem alguma ideia de negócio para estar podendo é, disseminar isso no, nosso, no mercado e também para atender alguma necessidade da sociedade. Dani, para finalizar, né, agora do final, vocês anunciaram é, a segunda edição do evento. Fala para a gente como é que está a organização, o que, que vocês estão pensando, data, local para o próximo evento. É, como eu falei, esse evento ele foi um sonho coletivo, que surgiu em setembro de 2015, em que foi, eu lancei um post no Facebook para quem quisesse participar da organização desse, dessa primeira edição do FIEB. E aí, vários bibliotecários de diferentes lugares do país é, se candidataram para participar dessa comissão organizadora. Então, hoje aqui a gente tem o fruto desse trabalho, né, dessas 16 pessoas de vários lugares do país. E aí, agora, para a segunda edição, a gente fez uma eleição interna entre a própria comissão, de quem gostaria de se candidatar à coordenação. O evento ano que vem. E aí, dentro os cinco candidatos, houve a, a votação e a mais a, que teve mais é, candidatos interessados, a cidade eleita foi Rio de Janeiro. Então, vai acontecer no dia 9 de setembro, também junto com a Bienal lá no Rio do ano que vem. Então, a gente agora vai começar a organizar e o convite está aberto para quem quiser participar da comissão organizadora. só entrar em contato com a gente via Facebook. Tem o, o grupo né do FIEB no, no Facebook, tem também o evento lá para quem quiser participar e fazer fazer contato para poder agora fazer o evento acontecer em 2017 também. Então é isso, a Bibliô né, fez a cobertura do evento, vai, disponibilizou no Facebook é, uma cobertura ao longo do dia e vai disponibilizar também né, os vídeos que foram gravados, as palestras aqui ao longo do dia. E não esqueça, anote aí na sua agenda, dia 9 de setembro de 2017, o segundo, o segundo fórum né, de inovação e empreendedorismo em biblioteconomia. Nos vemos lá no Rio de Janeiro.